Oi pessoal, eu sou a Prof Lara, e hoje eu tô aqui com a Prof Grace. E nesse mês de julho nós continuamos com Força Total Eleve o Jogo. E a cada semana a gente aprende uma virtude nova. E a cada vez que a gente vai elevando essa virtude, nós ganhamos ponto com o nosso game. Por isso que o nosso cenário tá assim como se fosse um videogame. Para que a gente vá praticando as virtudes que a gente vem aprendendo e elevando o nosso jogo. E nessa semana a nossa virtude é... Gentileza! Então, prof. Graça... Tu sabe o que é gentileza? Hum, gentileza talvez é ser legal? Também pode ser ser legal. Por exemplo, ser gentil é tratar uma pessoa bem, muitas vezes, como você gostaria de ser tratado. Ser educado, ser legal, ter respeito, tudo isso são coisas muito importantes. Ser querido. Um exemplo... A gente tá no Rio Grande do Sul agora passando um frio tremendo, né? E a gente sabe que tem muita gente que não tem muitas vezes muitas roupas para enfrentar esse frio. E a gente tendo muitas roupas no nosso armário que não gosta, doando para alguém, se preocupando com alguém que às vezes a gente nem conhece, é uma forma de gentileza também. E Jesus se agrada muito disso. Não só Jesus, isso faz bem para alma. E a gente sempre tem que ser gentil, não esperando algo em troca. Mas ser gentil porque é o correto, é o bom e, e, e é o que faz a gente bem também. E a gente tem que pensar que quanto mais a gente fizer bem pros outros, algum dia a gente vai colher isso. E se nos fizerem mal, a gente não pode retribuir, sabia? Mas, falando em ser gentil, teve alguma vez que alguém não foi gentil contigo? Teve sim, Lari. Uma vez na escola, as meninas foram fazer uma brincadeira. Então, eram para ser só seis meninas e tinham sete meninas ali. E era três meninas num time e três meninas no outro time. Eu fiquei de fora o recreio inteiro. E ninguém me chamou? Ninguém me chamou para brincar. Então eu fiquei muito triste, eu me senti rejeitada e aí foi passando o recreio e eu fiquei lá só observando elas. Eu acho que elas não me chamaram, talvez, porque eu não era tão boa assim naquela brincadeira, eu acho que foi por isso. Pode ser. Teve uma vez também, quando eu troquei de escola, que eu me senti muito excluída na minha sala por alguns meses. Porque todo mundo já tinha grupinhos de amigos e eu tentava às vezes entrar e tentar ser amiga de alguém. E era bem difícil. Depois, óbvio que melhorou, mas no começo faltou ou, talvez algumas pessoas serem mais gentil e receptivas comigo. Mas em gentileza, será que Jesus foi gentil? Quando ele veio até? Eu acho que ele foi gentil. E com que tipo de gente tu acha que Jesus andava quando ele veio à terra? Ai, eu acho que ele andava com pessoas importantes, com sacerdotes ricos. Eu acho que ele escolhia talvez os melhores. Então tu acha que como Jesus é o mais poderoso, né? O top do mundo, tu acha que ele veio à terra e anda com os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais legais, os, os mais... Tudo? Eu acho que sim. Faz sentido, né? E você aí em casa, o que você acha? Deixa eu te contar uma coisa. Jesus, quando veio à terra, ele fez uma loucura que ninguém esperava. Tudo aquilo que a gente imagina, Jesus fez ao contrário. Ele veio à terra e andou com aquelas pessoas que eram desprezadas e excluídas. Ele foi lá no meio e disse que amava aquelas pessoas e fez algo por elas, escutou elas, falou do amor de Deus pra elas, do perdão pra elas. Tu acredita? Jesus foi muito gentil. Às vezes, quando a gente é criança, você que é criança deve saber, a gente se sente excluído. Né? Porque muitos adultos dizem, não, isso não é assunto de criança. Tu é muito novo pra fazer isso Não, agora não é a tua vez Tu não vai naquele lugar se senão vai fazer barulho, vai incomodar Lá não é lugar de criança E você na sua mente deve ficar pensando Eu não vejo a hora de crescer Porque tem muita coisa que não deixam fazer Que não deixam eu falar Que não deixam eu ouvir E realmente existem coisas que não são apropriadas Mas... Hoje, as crianças têm muito mais voz do que antigamente, né? Mas, antigamente, as crianças eram um pouco mais desprezadas. E imagina, vou te contar uma história agora, tá? Jesus veio à Terra e um dia ele estava pregando. E quando ele pregava, como muita gente sabia que ele fazia milagre, ele carregava multidões com eles. Aí tu imagina, não tinha microfone! E as pessoas tinham que ficar o quê mais? Mais quietas? Isso, mais quietas, mais em silêncio. Agora faz assim, fecha o olho. Você aí também fecha o olho, se concentra e imagina, tá? Pensa numa cidade que não tinha estrada, era só tinha um monte de pedrinha no chão, terra batida, E pensa no barulho de uma multidão caminhando. E eles caminhavam. E pensa em muita gente. Agora começa a ouvir uns cochichos de pessoas falando baixinho uma com as outras. Pensa que todas essas pessoas estavam em volta de Jesus para ouvir eles. E elas tinham que ficar em silêncio. Por quê? para poderem ouvir, já que não tinha microfone, não tinha nada que desse volume. E aí pensa agora em mães segurando crianças no colo. Tá imaginando? E você que é criança, sabe que é difícil ficar quietinho, né? É difícil ficar em silêncio por tanto tempo. E pensa que eram várias crianças. Começaram a chegar crianças perto de Jesus. E se você fosse alguém que tivesse ali um amigo de Jesus o discípulo, o que, é que tu faria com as crianças se elas estivessem falando alto? Eu ia querer xingar elas, eu pedi para elas falar mais baixo, trazer, tirá-las dali, trazer mais pro lado de é, Tirar ou xingar, né? É. Os discípulos fizeram isso. Eles queriam pegar essas crianças e tirar dali porque elas estavam atrapalhando. E sabe o que, é que Jesus fez? Quando tentaram tirar as crianças dali, Ele não deixou. Ele trouxe as crianças até eles e disse que as pessoas deviam seguir o exemplo dessas crianças, de fé, de humanidade, de simplicidade, então desde lá Jesus está ensinando que você criança, você importa sim, a sua opinião importa, a sua vida importa, as suas brincadeiras importam, tudo que você as coisas que você gosta, as brincadeiras, os filmes, a diversão, tudo isso é importante. E Deus gosta de ti do jeito que tu é. Com os sonhos que você tem, com as manias que você tem. Deus te fez assim e Ele gosta de você assim. Então, às vezes, a gente pode se sentir triste e rejeitado, né? Como a gente já se sentiu e falou. Mas Jesus... Ele quer te dizer que você é importante pra ele. E às vezes, ao nosso meio, pode ter pessoas que estejam se sentindo tristes e rejeitadas. E a gente tem que fazer, sabe o quê? Igual Jesus. Que. Ser gentil, encontrar essas pessoas no meio das multidões e não olhar só pra gente. Porque se a gente se preocupar mais com os outros, a gente vai conseguir ver situações diferentes. E quando vê alguém que está sendo excluído, que está triste, ser gentil como Jesus fez, foi até aquela criança, o acolheu e a ajudou. Então, a história de hoje é sobre isso. Sobre ser gentil. E a gente, né, prof. Graça, a gente quer saber se vocês já passaram por uma situação assim, ou se vocês vão prestar mais atenção se isso acontecer na vida de vocês. Escrevam nos comentários, mandem mensagem pra gente. E começa a ser gentil agora que a gente tá em casa, né? Verdade. Mas agora que a gente ainda tá em quarentena, começa a ser gentil com o papai, com a mamãe, com os irmãos, com a família, com os amigos que estão perto de ti. E conta pra gente, tá bom? Então... Eu acho que essa é a história que a gente tinha que passar por semana. Para você que quiser que o papai e a mamãe leiam essa história para ti, tá em Marcos 10, versículo 13 em diante, tá? Pede para ele ler. Se você já sabe ler, lê em casa. Que vai ser bem legal você ter um momento com Deus para você ler e aprender mais sobre essa história. Então é isso. Muito obrigada. Um beijo. beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.